A tão esperada votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado finalmente chegou. E com ela, mais um dia de bastante animação na Bolsa Brasileira, com direito a mais um recorde histórico. Pois é, pelo segundo dia consecutivo, o Ibovespa renovou sua máxima histórica e fechou essa terça-feira em alta de 1,28%, ultrapassando a barreira dos 107 mil pontos. E essa animação toda foi devido à expectativa pela aprovação da reforma da Previdência em segundo turno no Senado. Agora é tomar cuidado nessa quarta-feira para ver se aquela velha máxima de comprar no boato e vender no fato irá se materializar. Afinal de contas, essa aprovação só aconteceu na noite dessa terça-feira, ou seja, depois que o mercado já estava fechado. Outra questão que é bom ficar de olho também, é que apesar do texto base da reforma prevê uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, esse valor ainda poderá sofrer redução de quase 200 bi, caso a votação dos destaques que ocorrerá nessa quarta-feira, Sejam aprovados. E por falar em reforma da Previdência, ela também ajudou a derrubar o dólar, que fechou em queda nesta terça-feira de 1,20%, negociado a R$ 4,08. Para amanhã, além da votação dos destaques da reforma, começará também a expectativa pelas novas reformas que estão por vir, como a reforma administrativa e a tributária, que estão sendo negociadas entre a equipe econômica e o Congresso. Vamos torcer para que dê certo, pois caso as contas públicas do Brasil comecem a entrar no eixo, a chance de observarmos uma retomada da economia, o que trará de volta investidores estrangeiros, é grande.